Olá Tolkien Talkers! Hoje estou aqui para vos revelar um grande segredo élfico. Venham daí! Talk Talkers! sejam então bem-vindos ao primeiro vídeo do TT Chef de 2019 e vamos começar em grande. Como já podem ter visto pelo título, o nosso TT Chef de hoje vão ser lembas. Na passada quarta-feira, o César fez no vídeo com tudo o que há para saber sobre as lembas, vou deixar aqui em baixo na descrição, e como sabem, não há nenhuma receita oficial do Pão do Caminho. Mas antes de passarmos à nossa receita, já sabem pessoal, deixa já um grande like neste vídeo. Subscrevam ou inscrevam-se aqui ao canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a quando saírem vídeos novos. Aquilo que sabemos sobre as lembras é que eles são os bolinhos uh, de um castanho claro, assim meio creme, e que são doces, mas não é assim um doce muito forte, são muito suaves. Por isso eu tentei mais ou menos reunir aqui um pequeno conjunto de ingredientes que me deram essa ideia do sabor de doce, mas suave, por isso vamos ver se vocês gostam. E os nossos ingredientes são... 200 gramas de farinha, 100 de farinha de trigo e 100 de farinha de milho. 100 gramas de manteiga à temperatura ambiente, sumo de uma laranja, duas colheres de sobremesa de açúcar e a gema de um ovo. Vamos lá agora então passar à nossa receita. E como primeiro passo... Vamos juntar a manteiga e a farinha de milho. Já juntamos então a manteiga e a farinha e agora vamos passar ao sumo de laranja que é o dar um gostinho doce, mas suave, às nossas lembras. Mas antes de adicionarmos o sumo à massa, vamos adicionar ao sumo duas colheres de sobremesa de açúcar para cortar um pouco a acidez da laranja. Vamos adicionar o sumo à massa, mas vamos fazê-lo aos poucos para irmos incorporando o sumo na massa. Está pronta e agora vamos esticá-la. E para isso precisamos de uma, de uma base, uh, farinha e de um rolo de cozinha. Vamos primeiro colocar farinha aqui na tábua. Pegamos primeiro um pouco de massa e vamos estendê-la. temos aqui a massa esticada e agora vamos cortá-la em forma de quadrados eu vou utilizar aqui este rolo de pizza mas se tiver é mesmo aquelas formas quadradas é muito mais fácil ou então se também não tiver nada disto podem utilizar uma faca as nossas quatro primeiras lembras e com a massa que sobrou, vamos outra vez fazer uma bola e voltamos a amassar para reaproveitarmos. lembas na sua respectiva forma, mas antes de errarmos ao forno, vamos primeiro com pouca força desenhar apenas um X uh, por cima de cada lemba e depois vamos cobrir com um pouco de gema de ovo. Já temos aqui as nossas lembas prontas para irem ao forno, uh, a nossa massa deu ao todo para 8 lembas, por isso se quiserem maior quantidade de lembas usem maior quantidade de ingredientes mas não se esqueçam, a quantidade da farinha é o dobro da quantidade da manteiga. E agora vamos colocar as nossas lembas no forno, que já foi pré-aquecido a 180 graus. podemos ter as nossas lembas, sentemos as folhas de malor onde embrulhá-las. Por isso, vou-vos também ensinar a fazer isso. Para isso, desenhei aqui uma folha neste molde, e vou, uh, com uma lapiseira ou com um lápis, vamos desenhar em toda a volta da folha e depois para os detalhes em prateado. Tenho aqui uma caneta prateada e vou fazer um truque que é mais fácil para quem se maquilha. Com um pouco de sombra prateada e de sombra dourada, vou dar uns pequenos detalhes nas folhas. Vamos a isso. já saíram do forno, elas estiveram cerca de meia hora e agora com a ajuda de uma espátula vamos colocar uma a uma, aqui na parte traseira da folha, fechamos a folha e com esta corda de atilho, podem usar uma corda castanha, creme ou até de ráfia e vamos embrulhar a nossa lemba. pessoal, finalmente as nossas lembras embrulhadas nas suas respectivas folhas malorn. por isso eu espero muito que tenham gostado deste tão esperado vídeo aqui no canal e se recriarem ou se se inspirarem nesta receita, façam e partilhem connosco utilizando a hashtag TTChef. Se ainda não fizeram, deixem like neste vídeo, comentem em baixo o que acharam e subscrevam-se aqui no canal. Sigam-nos também pelas nossas redes sociais, pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Instagram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 E agora sim, pessoal, estamos prontos para seguirmos numa grande aventura. Por isso, espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemo-nos no próximo e um grande beijinho.